Aldenis Meira, 6511 para fazer acontecer. Votar em Aldenis significa ampliar a representação política do Sul da Bahia na Assembleia Legislativa com qualidade. Significa representar a agricultura familiar, o pequeno produtor, os trabalhadores e a juventude, num esforço pelo desenvolvimento da região Sul da Bahia. Eu voto em Aldenis e conto com você para ampliarmos a nossa representação política na Assembleia Legislativa. Aldenis B. Vem a 511, aldeias beira. Vem a 511, para fazer acontecer. Vem a 511, a luta pelo povo é sua bandeira.